Neste vídeo, vamos perceber a diferença entre o Views e o Simple Views. Na verdade, o Simple Views é a mesma coisa que o Views, mas com a interface simplificada. Tem a vantagem de não intimidar as pessoas, porque efetivamente o Views é tão poderoso na configuração e na quantidade de opções que dá, que às vezes acaba por ser intimidante, sobretudo para tarefas e para listagens muito simples. Uh, no entanto, uh, ficámos, quando usamos o Simple Views, bastante condicionados porque não conseguimos configurar ao pormenor uh, como conseguimos fazer no Views. Se repararem na, nas versões deste módulo, temos apenas versões uh, da 6, o que significa que este módulo não foi continuado ou não tem o port para o Drupal 7. E pela simples razão de se ter investido bastante, na, quando se estava a trabalhar com o Drupal 7, no Views. O Views recebeu muitos inputs em termos de usabilidade, todo o interface foi repensado, remodelado e uh, criou-se mesmo um, um wizard, uma espécie de apoio, ajuda na criação de Views simples. E este módulo deixou de fazer sentido, de certa forma. Mas quis aqui trazer na versão vídeo até para vos mostrar como e qual era a filosofia que estava por detrás. É preciso ver que este módulo foi criado em 2008, três anos depois da criação do, do Views. E era uma altura em que, efetivamente, Views não era para toda a gente. Jeff Eaton criou e... A equipa do Drupal Gardens, da Acquia, deu continuidade. O, esta equipa pegou, efetivamente, no Simple Views, porque na altura, quando criaram esta plataforma de construção e alojamento de websites, uh, à semelhança do, do WordPress.com, uh, uh, verificaram que o Views ainda, o Views, versão para Drupal 7, ainda estava em desenvolvimento e então, Resolveram pegar no Simple Views, eh, aproveitar o que já estava feito e adaptar à sua plataforma. No entanto, essa versão Drupal 7 do Simple Views não existe. Existe aqui sim, customizada nesta plataforma Drupal Gardens e podemos ver como é que ela funciona aqui. E é para aí que vos vou agora encaminhar. Se repararem, estamos dentro do Drupal Gardens, a tal plataforma web para criar sites Drupal, e se repararem, tem todo o aspecto normal de uma instalação Drupal 7 standard. Mas se tentarmos nos módulos na parte dos módulos, não do core, mas na parte dos other, verificamos que há uma série de módulos que são específicos da plataforma que foram uh, feitas adaptações. E daí, uh, efetivamente, o Simple Views uh, também ter sido e ter integrado essas uh, alterações e essas modificações. Mas reparem que temos também o Views, uh, módulo de contribuição normal que podemos ter nos nossos sites, como aqui uh, ativo. E é por causa de termos estas duas possibilidades de criar listas no, no Drupal que na área da estrutura, que é onde vamos encontrar o Views, encontramos também o Simple Views. Reparem que eu tenho a descrição para o Simple Views de cria listas simples de conteúdo, ao passo que o Views tem uma descrição em que se refere à criação e à combinação de conteúdo médio utilizadores muito mais customizada, refinada, etc. Portanto, o Views dá-nos possibilidades imensas. No entanto, para uma utilização regular, simples, listagens muito diretas de conteúdo, o Simple Views é bastante interessante. Clicando no Simple Views, somos enviados para esta página, Administrator Simple Views, e temos o link então para criar uma View com base neste módulo adaptado para o Groupal Gardens. E reparem que o formulário de criação do, no, via Simple Views é extremamente simples, dir se é que está quase uh, despido. E isto é precisamente para ajudar as pessoas a centrarem-se e a tomarem as decisões sobre aquilo que normalmente implica a criação de uma listagem. Reparem, temos o um título, temos um path, ou seja, um endereço urb da nossa página. Decidimos também se queremos, qual é o tipo de conteúdo que queremos utilizar. Como é que ele vai estar ordenado, se pelo mais antigo, o mais recente ou por ordem alfabética. Também definimos se queremos mostrar apenas títulos, resumos, pequenos resumos e depois o link para o formato completo, se queremos uma, uma tabela, etc. Várias opções de, de apresentação desse conteúdo. Podemos limitar por tags, podemos também uh, escolher o número de itens que queremos apresentar por página, podemos adicionar um feed, se entendermos essa página e que vai ficar associado sempre a essa página, podemos ainda uh, criar um bloco uh, em que apresente apenas os 5 itens da lista, ou os 4, ou os 7, enfim, aqueles que nós definimos, a quantidade de e é um bloco que será, digamos, depois colocado numa região do nosso, do nosso projeto. E, e temos ainda a possibilidade também de definir, nesse bloco, qual é a apresentação, se queremos meramente títulos, se queremos uma, um, pequeno, um pequeno resumo, ou se queremos listagens completas desse conteúdo a mostrar e fazemos Submit. A partir do momento em que criamos uma, uma View com este processo do Simple Views, ela termina aqui. E não é mais editável. Uh, e esta, digamos, uh, é, uh, digamos, é a relação de compromisso entre a facilidade e uma interface simples e depois também a impossibilidade e uh, estarmos, de certa forma, cingidos àquilo que ela nos oferece. Se atentarem, eu também só posso mostrar ou fazer listas de conteúdo. E se eu quisesse fazer listas de utilizadores? Portanto, para isso já temos, efetivamente, que recorrer ao Views. Inclusive, é nesta plataforma Drupal Gardens. E é o que nós vamos fazer no nosso curso. Trabalhar com o Views e ver as mil e uma possibilidades que ele nos dá. De qualquer forma... Fiquem com a ideia do Drupal Gardens, que uh, adaptou o Simple Views ao Drupal 7 e que uh, tentou, uh, de certa forma, descomplicar o interface do Views.